Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a apresentação de um novo projeto. <risos> Até isso, agora me diga. Desde o ano passado a gente está matutando esse projeto e finalmente ele vai sair, porque combinou o quê? A gente tem um livrinho que está muito tempo no instante e Yara, do Conto Encanto, havia comentado que queria ler esse livro esse ano então tivemos a ideia de fazer um projeto para ler este livrinho aqui que acreditamos nós, que existem muitas pessoas que estão na mesma situação da gente, que comprou porque é um livro que vale a pena ser comprado pela edição, mas que sempre passa aquela preguiça, então sim, vai ter lendo esse e vamos ler bem juntinhos. Pra quem não sabe, esse é o conjunto da obra, vamos dizer assim, né? Aqui, nesse livro, a gente vai ter algumas histórias intercaladas. Na verdade, o nome da obra em geral é esse, mas o livro que a gente tem aqui dentro é O Navio de Teseu. E esse foi um livro que alguma pessoa leu, fez algumas anotações e deixou numa biblioteca. Uma garota universitária que tá um pouco frustrada e com alguns dilemas da vida encontra esse livro, vê essas anotações e começa a responder às anotações. E a partir desse momento, né, gera um diálogo ali, um diálogo é criado em torno da história de O Navio de Teseu. Mas o que é O Navio de Teseu? Tu sabe? Eu sei. <risos> O navio do Teseu é escrito por V. M. Straka, que na verdade ninguém conhece esse autor, só se sabe que ele é, é muito misterioso e tudo mais, escreve coisas horripilantes. Escreveu aqui nesse livro a história de um homem de passado desconhecido, ninguém sabe nada sobre ele, que é sequestrado e levado para um navio. Nesse navio ele vai conviver com uma tripulação horripilante e assustadora e viver algumas coisas que na verdade ele não queria viver alguma coisa assim meio sobrenatural. Então ah, tá. Aí fica, fica no ar, né? Se é verdade ou não. A gente vai ter que ler para saber. Eu tinha comentado que esse livro vale a pena ser comprado simplesmente pela edição, porque essa edição ela é maravilhosa. Eu acho que é um dos livros mais bonitos que a gente tem. Tem coisas dentro, tipo cartas, mapas. mapas, cartões postais, jornais. É até uma bússola meio louca. Um negócio que acreditamos nós, tem a ver com a história, né? Tá, mas vamos falar sobre o projeto, né, em si. O projeto, então, vai começar daqui a pouquinho, daqui a 11 dias, exatamente no dia 15 de abril e vai ter a duração de aproximadamente dois meses. Então, aparecem suas edições aí, quem tem interesse em comprar, já pode comprar também quem tem, principalmente quem tem lá na já pega pra dar aquela familiarizada. Lembrando que pra fazer o um acompanhamento da leitura, vocês têm as nossas redes sociais com a hashtag LendoS e a cada 15 dias vai ter uma live com nós do Elefante Literário e com a Yara do Conto e Encanto pra gente discutir como é que tá sendo a leitura até então. Lembrando que não falou sobre isso já aproveita e visita o canal diário, que você não vai se arrepender se você ainda não conhece, porque aqui quem ainda não conhece? Gente. Eu não sei. <risos> Já visita o canal diário, se inscreve e também fica ligado, a gente vai deixar todas as redes para todo mundo seguir, pra gente se acompanhar em nossa hashtag e se ajudar. A princípio, a gente criou essas regras pra gente ter um norte, mas se tiver alguma mudança, a gente também vai notificando. Ao longo do tempo, a gente também vai se atualizando e dizendo como está acontecendo. Então, se você tem esse livro aí na sua estante, deixa aqui embaixo nos comentários dizendo que vai participar com a gente. Se você não tem, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar. Vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Chama todos os seus amigos pra participarem, comprar o livro também, pra todo mundo ler junto. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ficar ligado nas nossas redes sociais pra ver o que é que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Tá arrumou tudo? Não, cara, não, você não. Você tá... Arruma aí! Okay. Vai ficar peraí. Vai ficar com a coisa estranha. Não, estou dizendo o título.